Como deixar um homem com medo de perder uma mulher? Seguro, rodeando, pensando em formas que ele pode fazer para prendê-la, ou quem sabe roubar um pouquinho do tempo dela. Ai, Todo mundo quer isso, né? Pois é, mas sabe o que acontece? Agora eu vou falar para vocês. Sabe o que, que acontece? A mulher, quando ela começa um relacionamento, o ponto central da vida dela é aquele homem, é aquela relação. Tanto é que se dá um problema no relacionamento, ou ele dá uma sumidinha, ou dá uma esfriada, ela não consegue fazer mais nada. Ela não consegue trabalhar, ela não consegue ir para a academia, ela não consegue falar com as amigas, ela não consegue fazer mais nada. Porque aquela fatia da pizza dela, que é o relacionamento, não vai bem. Então, a mulher, ela aposta todas as fichas nela na relação. E quando acontece isso, normalmente em torno... De dois para três meses de namoro é que começa a acontecer isso. Que a mulher ela afasta todo mundo, ela afasta os amigos, ela faz as atividades que ela gostava de fazer sozinha, porque ela precisa estar pronta para aquele homem quando ele quiser. E vocês acham que o homem não percebe isso? Ah, mas ele percebe de longe. De longe, porque assim, uma coisa que é afrodisíaca para homem. É aquela mulher que ela é super interessada na vida dela. É claro que ela se empenha na relação, é claro que ela é carinhosa, ela é atenciosa, ela cuida do relacionamento, sabe? Ela faz chameguinho com o um homem, tudo isso. Só que a vida dela, a felicidade dela, não depende daquela relação. Não depende, não depende daquele homem. Se aquele homem amanhã for embora, arrumar outra, morrer, sei lá o quê, entendeu? mudar de lado, sei lá a vida dela vai continuar, não significa que ela não vai sofrer, que ela não vai sentir falta da pessoa, não é isso, ela vai. Só que o fato daquele homem ir embora, não vai fazer como que a vida dela tivesse acabado, porque o que eu vejo aqui no site é a mulherada se dirigir a mim, dizendo como se a vida tivesse acabado, aquela relação acabou, nada mais faz sentido. Claro que não faz sentido, a vida dela inteira, o ar que ela respira é aquele homem, é aquele relacionamento, é claro. E o homem ele percebe quando a mulher tem os próprios interesses. Que interesses? Interesses que não tem nada a ver com ele. Inclusive, ela tem atividades que ela faz porque ela gosta, que ela sempre fez e ela não vai deixar de fazer mesmo que ele peça. E aí, você começa a notar que o homem começa a competir com a tua agenda. Ele começa a inventar programa para fazer com que você desista daquela sua atividade, daquele seu hobby. Sabe aquele programinha que você faz com as amigas na quinta-feira? Que vocês gostam de sair para tomar um shopping, comer uma pizza, ou para tomar um chá, sei lá. Pois é, ele vai começar a inventar coisas justamente para você deixar de ir. Aí o que, que a tonta faz? Deixa de ir, porque afinal eu tenho que estar à disposição desse homem. Eu não posso falar não para ele, porque foi tão difícil de conseguir esse um... Deus me livre de perder, você pensa, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus, Fernanda, foi muito difícil, eu preciso agarrar este homem com unhas e dentes. O medo toma conta, e você passa a viver em função do medo. O medo de perder, o medo que ele te deixe, o medo que ele te troque, o medo que você não seja suficiente para ele, é medo. É medo de cabeça, não é sentimento. Você não está fazendo aquilo por sentimento a ele, por amor a ele, não, é medo. É medo. É o medo de ficar sem, o que é totalmente diferente. Então, se você quer ver um homem, um homem, tô falando isso gente de verdade, de, mas de verdade mesmo, de coração, sabe? Eu sei que você quer uma uma fórmula mágica. Você quer uma fórmula mágica? Eu te dou valorize a você mesma, valorize a sua vida, as coisas que você tem, as coisas que você gosta, as coisas que você faz. Tenha seus projetos, as suas coisas próprias, que não tenha nada a ver com relacionamento. Se você tem vontade de fazer yoga, vai fazer yoga. Se você tem vontade de começar, sei lá, aprender a nadar, vá aprender a nadar. Se você tem vontade de dançar, vá dançar. Não deixe de fazer as coisas por causa de um homem, gente. Não é bater de frente, não é isso. Não é isso. Mas ele tem que ver que a tua vida anda com ou sem ele. Aí sim, aí o bicho se enrola, mas se enrola bonito e não sai mais de perto. Pode ter certeza. Um beijo para vocês. Música